Vamos descer aqui agora? Vamos descendo aqui no lugar, gente, onde está tudo abandonado. Como nós estamos andando, dando uma volta, a gente vai dar uma explorada aqui. Olha, Madalena, tem uma bacia aqui, Peto, ó. só que não é bacia de alumínio não, é de latumínio. É. Cuidado. Aqui tem bicho de debaixo. Eu quero ver né? se tem mesmo. Se tiver ouro aqui. Alguém? É um deixa... formigueiro aí. <risos> formigueiro. Ué. É formigueiro mesmo. Né? Vem aí. Formigueiro. Aí fez e por aí ficou. Olha, gente. Oh, um dia isso aqui foi uma antena parabólica. Só tem só o resto dela aqui. Caiu tudo no chão, ó. A tela dela. Aí tem tela dela até ali, ó. Parte elétrica aqui. Uma caixa de água de ponta cabeça ali. Vai ter que... A pedra tá aqui ainda, ó. A pedra aqui, ó. É um pedaço dela aqui. É mesmo. Mas, ó. Ai, oh, oh, foi feito em cima da pedra também, viu, Adélio? Aqui também é larvedo. Lagedo, né, ó. É larvedo. Só que como não deram manutenção, a pedra continua. A casa vai cair em tudo. Ó, Tó, você deve ter entrar aí, viu? Oi, Ben. Também está em cima da pedra. Não, eu já vim de propósito, hein? Foi de propósito que eu pisei. Isso aqui, não, isso aqui se eu pisar em cima, desatento, ele quebra, a pessoa cai. Corta essa. Vá, ah, vai ter que dar um trato bom nessa casa, hein. Quem for reformar ela, hein. Madeiramento, essas coisas, não dá ruim não. Tá bom? Ah, Madeiramento um tá bom? Não, depois não entra ali, se você ali pode entrar aqui. Ó, foi feito no lajeito também, Foi feito no lajeito, ó lá. Alguém aqui um dia jogou bola. Tem uma chuteira aqui. Outra chuteira ali. O Jogador que é bom não tem, mas a chuteira tá aí. Você pode ver o manuseiro dessa casa. Essa casa é de tijolo comum, não é broco. Ó. Você vê que é mesmo, né? Parece broco. Não é. Eu vou Pelo barro dela. Até até um anteno da hoje aqui, essa Qual é a abelha? Ah, aquela abelha ali, ó. Não, não é. é, Aquela que atacou o rapaz. Isso aí não é perigoso? É, isso aí é a abelha que nós estávamos falando ontem a respeito dela. É É, que ele faz uma casa igualzinha a uma girassol. É. Isso aqui que foi a abelha que atacou o rapaz lá, que foi tentar tirar o passarinho, essa aqui é chamada abelha girassol, só que ela não fez a casa dela igual girassol né Madalena, não fez, não, não, formou ainda. não formou, eu vou embora que não quero tomar picada isso é não, isso aí que fez aquela flor que nós achamos na estrada, que chama lixa. Ela lavava única isso aqui. Ah, é? Antigamente não tinha coisa aí. Né? Não tinha bucha? Não tinha bucha? Não tinha. Lembra, Madalena? De lavar, dá para lavar o pé também? Dá, é a lixa. A lixa da roça. Olha isso, você olha ah, é a esquerda de porco. Ficou um Então, rapaz, ah, monta. Lá, lá também meio esquerda. Falta dar uma, uma geral, né? É geral. Caiu tudo antes de ação. Olha, até a planta aqui lá em cima. É mesmo. Olha, nasceu. Deixa lá saiu da árvore, né? Ah, saiu da árvore. Olha, gente, estamos no lugar onde criava porco. Tá vendo? Tudo abandonado. Você não pegou a Não, mas dá para ver. Perigoso aqui, sabe o que é? Cascavel. Alguém largou um monte de coisa aqui, ó. Torneira, tampa de panela, chuteira, um televisor de. De tubo Eu estou com cuidado aqui porque Bota de borracha Uma Uma chaleira Roupa Roupa que Acho que guardaram aqui, ficou por aí guardado Uma peça que vai No cano que sai água Mais uma tampa de panela Medicamento e olha isso aqui há muito tempo atrás. Devia ser muito bem ajeitadinho. Mas com o tempo abandonaram. Começou a cair. Tá vendo? Tem até um miolo de, de chave de, de carro ali, ó. Com certeza. Quem foi embora daqui, quem largou isso aqui. Não quis vir pra cá morar. Tomou prejuízo. Ó, mais lugar aqui ó. Mais um tênis E ali, por incrível que pareça Não é corda, tá velho? Pessoal, isso ali é uma raiz ó. Uma raiz de, de uma planta que entrou Passou perto daquela mala lá E a raiz veio E veio, veio descendo Descendo, descendo Deixa eu ir com bastante cuidado aqui Por aqui não tem nada Não estou vendo nada de cobra Deixa eu ver naquele canto, não tem também Deixa eu ver, com bastante cuidado A raiz aí, ó E a raiz vai embora Deixa eu tentar pegar pra vocês verem lá, Eu não trouxe é, iluminação, né? Mas lá a raiz, ó, ó Ela vai E ela chega ali, ó, ó. Chega ali, ó aonde ela vai agora? Eu não sei Ah, tô vendo Ela tá passando aqui embaixo Ó, tá passando aqui embaixo Já tá vindo pra cá, ó E aqui tá simplesmente abandonada dinheiro gasto talvez teve um lucro com Sim. isso aí no fim e vamos voltar pra lá tem torneira ali não é tudo isso, aí tinha água com prensa só solta água no cano, ela sai tudo aí era o é porco bebê Pichalinha. tudo feitinho aqui pro senhor o outro aqui ó aqui era é tudo grande tudo grande lá e calma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 que gás que a pessoa não teve aqui, né? Teve o gás tudo perdido, né? Tudo perdido. Aí, ó. Mudançação. Ó. Aí, para debaixo de baixo também era assim, só aí, ó. Outro condo. Daqui para baixo já era outro condo, ó. É Tem lá embaixo. Não é só os coxinhos Sim. tudo feito Quando drapar. abandona, eu vou falar uma verdade, viu? A, na, mesmo. a natureza ela vai ela vai tomando vai conta, tomando conta, invadindo, invadindo ah, e é. vai mesmo, né? Aí, é tudo esse daqui, ó, é o que pegava a porta lá, ponhava aqui e os uma de pé por baixo aqui. Por, por esses quadradinhos é, aqui. quadradinho, aí eu então sair. Gente, eu tô assim admirado de ver. Isso aqui, se a pessoa for vender um dia, tem um valor ainda, né? Tem, mas não pode, não pode pagar muito, né? Agora valorizou tudo. É. Isso aqui, até a senhora limpo, falar que tá limpo, Uau. eu gasto 60 dias de serviço pra limpar ainda. E olha lá ainda, hein? E aí, acabou caboclo tem que ser meio marca. Chacoalhado, hein? Tem que ser chacoalhado. Interessante que a terra mesmo é culturável é pouca, né? Cultivável é pouca, né? Cultivável é pouco. É pouco. Aqui é pouco. A casa mesmo vai ter que arrancar esse telhado todinho dela. Fazer tudo, fazer tudo novamente. É, tem nada, hein, Renato? A casa em si parece que a parte de estrutura dela tá boa, né? Não, tá. A tá parte boa. De si, assim, é. Não, o senhor deu uma pintura, tá nova. Tá boa, né? Tá boa. Vamos colocar aqui. É, dando a volta que esse marimbondo ali não tá muito convidativo, não. É um pé de, de laranja ali, moço, ó. Pocã. Madalena, ó o pé de pocão ali bem, ó. Laranja também. Laranja também. Olha só, gente. Quanta laranja aqui, ó. E a, a proprietária ou o proprietário nem tá sabendo, ó. Coisa mais linda ali, ó. Olha quanta laranja. É, é pouca, né? Pocão. Abacate, ó. Abacate. É Olha abacate, que beleza. Tudo abandonado. Tudo, por assim dizer... Meu Deus do céu. Sem valor nenhum. Lá para baixo tem mais abacate. Gente, nós estamos aqui chupando umas laranjas. Aí eu vi esse pé de planta aqui, ó. Esse espinho, eu olhei assim para... Uh, dela isso aqui não é uma amiga de porca não, né? Aí o que você falou pra mim? Ortiga. É ortiga. É. Aí ele tava falando pra mim que essa aqui é a ortiga verdadeira, né? É. Que faz o quê? Medicamento? Medicamento, ela serve pra curar micóbulo. A folha dela aí. Aqui, ó. Pega a folha. Pega a folha, maceta ela, faz o som dela, tira a água e passa no micóbulo. Cobreiro. Cobreiro? É. E ela mata. Mata. Aí eu falei que eu conheço algumas histórias de ortiga, um cara que vai no meio do mato, no aperto. Aí ele não acha outra folha. Cata uma folha dessa, né, dela fica, uhum. fica uma festa o resto do dia, oh, né? Oi, é ruim. <risos> <risos> eu, hein? Sai fora, jacaré. <risos> Aí nós estamos aqui, ó. A dela já está se refestelando ali, ó. Porque é o seguinte aqui vai perder... Nem passarinho eu tô vendo comer isso aqui. Um uh, gafão, né? É. A Yasmin tá até lambendo os beiços ali, né, Yasmin? Uhum. Tá até lambendo os beiços. Já chupou o laranja também já, né? Já. a madalena está chupando... Um... Uma, aqui, é mexerica? Isso é pocã, não né? é? E eu não sei quantos anos que deve ter esse pé, né, Adélio? Ah, é. Mais novo ele não é não, né? Tem bastante tempo. É, mais novo ele não é não. Não. É laranja antiga, né? Olha o tronco, ó. Olha o bacateiro lá. Né? O Bacateiro tá muito chique, né? É. E tem outro aqui mais velho do lado aí também, ó. Não, mas não é bacateiro não. Não. Uh -uh. Bacateiro é só aquele lá. Só aquele lá, ó. E o rapaz, ó. De quem que é essa casa? Essa casa eu não sei se é de Campina, se é de Limeira, uma coisinha. O senhor pelo menos sabe o nome dela? Tá doce isso aí, né, Né? Não. Tá doce, né? Não sei. Tá doce. Pai, olha que doçura que ela é. Essa sua tava doce. Essa eu gostei. Pra mim, azeda. Macri, tá azeda. Não acredito que tá achando que não tá doce. Tá Hã? Tá Chupa desse lado aqui. Isso tá doce, assim? <risos> <risos> Tom, não quero, não. <risos> Tom, não. Só eu mesmo que Tem gosto dessas coisas. Eu gosto de... de, de... Casa. Tá Cuidado devagarzinho. Olha, gente, é brincadeira. Tem uma carriola aqui. Nossa. Tem uma enceradeira Arno. Um balainho? Ceradeira arma, mas que coisa! pé. Meu pai, que relíquia, não? Com o motor dessa ceradeira eu faço um batedor de sabão. Dá um batedor de sabão excelente. Um balaizinho. Eu com cuidado aqui por causa de cobra. Um ali, ó. Mais tênis. E a carriola tá boa. A carriola tá, pelo que eu tô vendo, tá excelente. Vamos lá. Uma churrasqueira. Vamos voltar pra cá. banheiro. Roupa. Tô com cuidado, tô olhando até pra cima. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olhar pra cima porque é perigoso, você sabe que tem cobra que sobe, né? Sim, sim. Olha, tá aqui é fogão, É colher. Tinha um fogão a lenha. Sim. Você tá sem a. Tá manchada. Uhum. É, mas eu não, não calculei que não se fosse entrar na casa. Eu não peguei a lâmpada. Mandar pra poder ver. Tinha um fogão a lenha. Uma piazinha aqui, ó. É, aqui é uma pia bem. Mas bem simples mesmo. É. Ah, tem uma, uma cera cardeal, Madalena, ali, ó. Por isso que eu entendi agora. Uhum. Uma cera cardeal. Ah, meu Por isso Deus. que tem aquela, né? Uhum. Ceradeira lá. É. É porque o chão é de serado, hein? Alguém botou foto, eu não sei por quê. E ali tem uma máquina de lavar roupa, assim. Uma velha. O quê, rapaz? Às vezes essa máquina tá boa, fi. Né, não? Né. Não brastê. É. Não, mas essa máquina tá boa. Vamos na curiosidade. É, parece que o rato tentou fazer um ninho ali. Brincar corta cortou a fiação toda. Fica com cara que não tá cortada a fiação, você acredita? Ó. Olha a mesa, Cícero. É, mesa de madeira, da antiga, né, dente? Antiga. Antiga. Aqui a peça da, da, da coisa tá aqui, ó. Um rádio Philips. É quem. Ah, né? Morava aqui. Vamos ver. 3 de novembro. 3 de novembro, 110, 110 canais. O que, que será que é isso? A gente é da antena, né? É, da antena que tá lá fora. É. É. é. Acho que aqui ficava uma televisão então, Cícero. Certeza. Dessa mesa. Puxa, me deixa ver uma mesa dessa que meu coração corta nessa situação. Pois é. O que é isso aqui? Tá Tá escrito? Não, tá Oi. Mas. Como que, que tá escrito aqui? Aqui botário? Natanael. Ah, Natanael. Natanael. Natanael é o Rafael de Moral aqui, O nome dele tá aqui. Vamos lá? Natanael é o camarada. Puxa vida, gente, ó. Uma torradeira ar, né? Torradeira, velho? Torradeira? Torradeira é a arma, né? Não é torradeira, é... Não é torradeira, não? Liquidificador, uma cama de casal. O metade sai do colchão. o metade do colchão. Realmente tem até lâmpada, aquelas lâmpadas antigas que nem usa mais, ó. Não tem energia, logicamente. É. Vamos botar lá? O que você falou? Tem que do papai ali aqui, esse tamanho hum. outro. também. Né? Que, que é? Caralho, Meu Deus, matou agora? Aí, não, já secou. Olha aqui, é o outro. Nossa. Cai, Nossa cuidado, Yasmin. Isso aí tudo isso na teia. Ai, meu Deus. Olha onde que é o ninho de Aqui, Ninho de lá, Em cima da Na é, é aqui, vem. Na é é? Aqui na aqui, ó. Onde a gente vê a flor? Ah, daí, ó, que eu já fui? Não tem, Você tentei acender lá? Não tá indo. tem mesmo. E aí ficava um outro pertinho É. Tem, um corta bem pequenininho. E essa, essas aranhas, elas aqui andam por cima desse. Si. Vou falar pra você como aí nesse ar ainda que já é ficou uma aranha, isso aí toca tá a carne, porque nós pode. Essa aranha é brava. Deixa dar uma arromba. Olha. Dá uma olhada. Deixa eu mostrar aqui o que, que eu encontrei aqui. Para o leite. Para o, o leite. Aqui, é. Fora o leite, ó. A pilha. Não tem luz um certo cortado, que eu não sei Deixa lá. Ah, tá ligado a relógio. Pra ele não pagar, né? É então, rapaz, Enxadinha boa, pá. Pois é, a gente vai andando aqui, vai vendo essas coisas aqui. E a gente fica até entristecido, gente, porque.. Tudo abandonado, a energia elétrica foi cortada. A gente desligou o relógio. Ah, pode ser também está desligado o relógio, eu não pensei. Às vezes não tá nem, não tá nem cortado, né? Para não pagar nem o mínimo. É. Aqui em cima tem uma colher, ó. Uma colher que largaram eu não sei quantos anos que essa colher está em cima. Olha lá. Vai uns 20 anos mais. E a casa tá caindo uns pedaços mesmo. Oh, Deus, enquanto uns precisa de casa, outros tem e não dá o devido valor, né? Ah, tá desligado aí. Desligado? O negócio é para cima, né? Ligado é para cima. É. Aí, é tá desligado para baixo. Hum, a pessoa já deixou desligado de propósito. Pra não pagar a luz mesmo, né? É. Nem Bom, o não paga. Nós não ligamos, não, viu, gente? Ele só viu, ele nem mexendo na chave, tá? Bom, vamos deixando agora para trás esse lugar aqui. E vamos seguir em frente. que Vamos continuar nosso passeio. O tanque aqui, ó. Oh, mas o tanque, mesmo em si, ele tá novinho, ó, só tá quebrado. Tá novinho, ó. Tá novinho, só tá quebrado. Olha lá o seu, é uma coisa, viu? E os pinheiros morreram, gente, ó. Morreu o pinheiro. É isso, a idade já chegou. É. Isso aí. Hã? isso aí dá uma lenha para queimar no fogão que você nem sabe. É, né? Um tourinho assim, dá para fazer uma comida. Não sabia, não? Resina por dentro. E vai queimando aquela resina. Queimando. Agora, isso aqui, ó, isso aqui já é relíquia. Ah, isso aqui é uma madeira de lei, né? Uma árvore, isso aqui você não pode roubar. Que madeira que é? É, Candeinha do campo. Aqui nós vimos um ontem, bem que... É, ele falou que é uma candeira. Onde é a candeia. Tem candeia cascuda e tem candeia amarela. Ah, tem diferença então, tem, tem variedade. Tem amarela cheia de vez de jeito, a cascuda dá uma cascuda sempre no sul. Assim, ó. Então aquela ah, lá é cascuda, É. aquela é, é cascuda. cascuda. É a mesma dessa aqui ó, igualzinha essa aqui. Tá Bem, ali. quando chover bastante, ó, dá para deixar ele tobogando essa pedra aí ó. Uhum. Né? Joga sabão? Joga sabão lá e vem é. escorregando. É. Onde será que vai essa estradinha aqui? Ela ah, vai lá embaixo, né? Não, ah, essa aí vai na terra. Na lá terra na terra. Tem uma estradinha Qual aqui. Lá está plantado? Isso, embaixo. Tem gente que passou aqui, tem até marca. Tem, tem, tem gente que vem, churrar, gente não, vem não. Ou dizer, ou é aqui, vai e vem aqui. Ou vai pra lá, ou entra por lá. Não, aqui mesmo. Entra por aqui mesmo? É, um rapazinho que morreu na colombina. É aquele planta aí. Ah, entendi. Pois é. Nosso passeio hoje está sendo assim. É, visitando casa abandonada.